Uma Frense está entre os vencedores da segunda edição do concurso dos melhores vinhos e sucos de uva do Planalto Norte. O produtor de sucos Eliseu Ulbricht, morador de Augusta Vitória, obteve o primeiro lugar na categoria de melhor suco de uva. Todos os detalhes da premiação estão em nosso site. E a Praça Ferroviário Miguel Bielec, em Mafra, foi alvo de vandalismo e teve luminárias depredadas e cabos de iluminação furtados. Um boletim de ocorrência foi registrado e na próxima semana as lâmpadas e fiação serão substituídas. A Prefeitura orienta que as pessoas evitem circular na praça durante a noite até que a iluminação volte a funcionar. E o ultramaratonista rilmafrense Sérgio Pires iniciou na manhã de hoje a ultramaratona Paraná 72 horas. A largada ocorreu no Recanto Marista, em Almirante Tamandaré e a prova reuniu corredores de todo o país. A meta de Sérgio é arrecadar 72 cestas básicas para famílias carentes da região, que podem ser doados na Oxi Academia. Continue sempre bem informado.